Hoje, eu quero mostrar para vocês como eu faço a lentilha germinada. É um método muito fácil com os utensílios que você tem aí, na sua casa. Vem comigo! Para esse vidro grande, eu usei 4 colheres de sopa de lentilha. Se você for usar um vidro menor, como aqueles de pepino e palmito, que tem 500ml, você pode usar 2 colheres de sopa, porque a lentilha vai crescer e vai ocupar bastante espaço do nosso vidro. Colocamos a lentilha dentro e enche de água aproximadamente uns quatro dedos acima. Agora nós vamos colocar o tule ou o paninho em cima e o elástico. O ideal é que seja um elástico bem firme para não cair. Você vai dar uma chacoalhadinha e vai escorrer essa água e volta a encher. Vamos fazer esse procedimento mais ou menos 3, 4 vezes para dar uma lavadinha na lentilha. Enche, chacoalha e volta a escorrer. Você enche d'água, mais ou menos 4, 5 dedos acima e vai deixar essa lentilha repousar. E escorre bem. E o ideal é deixar, se puder, deixar esse pote na vertical para continuar escorrendo. É bom lembrar que o tempo de germinação vai depender muito do clima Normalmente em climas mais quentes ela vai germinar mais rápido E depende também da lentilha que você estiver usando Mas ela a partir do quarto ou quinto dia normalmente ela já começa a germinar Você vai saber que a lentilha está pronta para ser consumida Quando ela já começar a apresentar esses rabinhos Nesse momento vocês devem consumir toda a lentilha ou então, travar o crescimento dela guardando ela na geladeira. Ela ainda vai durar mais 3 ou 4 dias na geladeira. Se você não guardar na geladeira, ela vai continuar germinando e pode começar a apodrecer. Bom, como vocês viram, é um método muito fácil, muito simples e fica uma delícia. Espero que vocês provem e façam aí nas suas casas. Tchau!